A gente vê no que vai dar, e quanto sorriso a gente ainda vai guardar. Me diz quantas lágrimas seu coração pode suportar, e uma desculpa boba pra te perdoar. Quem nunca assumiu, que tá errado, sentar e deixou o amor com se ou não, sem pensar Coisas que a saudade faz questão de aprontar Essa é a última volta Minha maior aposta Não importa o que eu vou perder O importante é ficar com você É a última volta Minha maior aposta É você, é você Daqui pra frente a gente vê o que vai dar